Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lua, eu sou o Caio Nobre e vamos para mais um videozinho de rumor aí de Mortal Kombat, pessoal. Sim, o site comicbook.com, que é um site mega conceituado lá fora, postou uma notícia recentemente aí, pessoal, falando sobre um possível rumor aí de Mortal Kombat 12, que um leaker extremamente famoso, de acordo com eles aqui, postou recentemente aí, dizendo que Mortal Kombat 12 pode sim aparecer este ano, que esse deve ser, de fato, o novo jogo da NetherRealm. Então, se você tá curioso, rapaz, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E o nosso Alanius não está aqui por enquanto, pessoal. Porque ele está gripado, rapaz. Esse tempo de free aí pegou bastante do nosso querido Xangão. E ele tá lá repousando por enquanto, mas em breve ele estará de volta. Então, vamos lá, meus amigos, sem mais delongas. Vamos começar aqui primeiro. Com essa notícia do ComicBook.com E depois eu tenho algumas coisas para poder mostrar para vocês aqui Relacionados a postagens que o Ed Boon Fez recentemente no Twitter Que levantou alguns burburinhos aí Na comunidade de Mortal Kombat Então vamos lá pessoal, primeiro com essa notícia Do ComicBook para vocês entenderem o que Que tá acontecendo. Um novo rumor De Mortal Kombat 12 traz boas notícias para os fãs De Mortal Kombat. O lançamento mais Recente da Netherrealm veio Em 2019, quando foi lançado Mortal Kombat 11. O padrão de lançamento um lançamento bem conhecido e documentado do estúdio de Chicago sugeria que Injustice 3 seria lançado em 2021. Obviamente isso não aconteceu. Na verdade, não apenas isso não aconteceu, mas agora estamos na metade de 2022 e a NetherRealm ainda não revelou em que está trabalhando, muito menos lançou qualquer coisa. Um novo boato sugere que o primeiro pode mudar este ano. A tradução literal aqui fica meio esquisita, mas dá para entender. Rumores anteriores sugeriram que a NetherRealm Studios não está realmente trabalhando em Justice 3 como muitos esperavam desde o lançamento de Mortal Kombat 11. Em vez disso, continuam a persistir os rumores de que eles estão realmente trabalhando em Mortal Kombat 12. Para esse fim, um conhecido vazador, um leaker muito famoso aí, afirma que o projeto finalmente virá à tona este ano. No Twitter, o usuário OopsLeaks Vocês podem até procurar no Twitter, viu pessoal? Já deu uma procurada aqui de fato e tal pra vocês verem o perfil dele E ele realmente posta lá diversos tipos de coisas relacionadas assim ao mundo dos games Não só essa parada da Netherrealm aqui como eles estão comentando Mas de outras empresas também Ele chegou até a falar sobre o novo Tomb Raider e tudo Então é interessante vocês darem uma olhadinha E até mesmo ficar de olho nas postagens do cara aí no futuro próximo, entendeu? E aí continuando aqui, meus amigos ó, A tradução tá meio literal, então vou corrigir essa parte aqui Oopsleaks observa que está quase certo de que veremos Mortal Kombat 12 este ano Se o jogo for revelado este ano, o The Game Awards 2022 parece uma aposta segura Considerando que Mortal Kombat 11 foi revelado no The Game Awards 2018 Cerca de 5 meses antes de seu lançamento em 2019 E aí nesse ponto aqui, a tradução também ficou esquisita, mas eu corrigindo aqui para vocês né Ele comenta sobre... Caso o jogo seja anunciado realmente no The Game Awards 2022, uma aposta segura de lançamento para esse novo projeto da NetherRealm seria também um padrão aí entre abril e maio, como aconteceu com o Mortal Kombat 11, nos casos de 2023, né, no ano que vem. Dito isto, por enquanto isso é apenas um boato, então deve ser tomado com um grão de sal. Isso é uma expressão que eles usam lá fora, entendeu? Para poder dizer que não levem isso daqui com uma parada real, não criem expectativas em cima disso aqui, então vamos seguir aí com essa ansiedade muito bem controlada, meu povo. Como é de se esperar, ninguém relacionado a NetherRealm Studios ou a WB Games abordaram este boato de qualquer forma. Não esperamos que isso mude, mas se isso acontecer atualizaremos a história de acordo. Embora a Netherrealm Studios não esteja pronta para poder falar sobre o seu próximo jogo, ela começou a provocar sobre esse projeto, principalmente por meio de Ed Boon, que é o fundador e o diretor criativo do estúdio. E aí eles relembram aquele trecho que o Ed Boon falou há uns bons meses atrás, aí, dizendo o seguinte, posso dizer que por 10 anos lançamos Mortal Kombat Injustice, Mortal Kombat Injustice. Ele disse no início do ano, como eles pontuaram aqui. Ó. Quando quebramos esse padrão, houve muita especulação sobre o que faria a seguir posso dizer que havia uma razão para isso e quando anunciarmos nosso próximo jogo fará muito mais sentido neste ponto terei muitos problemas se disser alguma coisa a mais então esse aqui é o fim da notícia pessoal do comic book onde eles basicamente trazem aqui esse ups leaks comentando que ele tá quase certo que nós vamos ver sim esse novo projeto da Netherrealm aparecendo e que é um Mortal Kombat 12. Eles acabaram por noticiar isso daqui, pessoal, porque esse Oops Leaks, pelo que eles comentaram aqui, lá fora é um leaker muito famoso, que já deve ter acertado muita coisa relacionada à indústria aí e que ele deve conhecer muita gente lá dentro também, então acho que por isso que eles comentaram a respeito. E aí, com relação a eventos né, que ele comenta aqui sobre... Aparecendo no The Game Awards e tudo mais Tendo em vista que nós temos aí, né pessoal, os 30 anos da franquia Mortal Kombat Eu ainda penso que, caso esse jogo realmente não apareça no mês de junho agora Onde nós teremos Summer Game Fest, teremos evento do Xbox a aposta mais segura para que ele apareça, eu não acredito que venha numa Evo, tá gente? No início de agosto agora, que é um evento mais voltado para jogos de luta, mas eu acho que a NetherRealm usaria um evento maior, onde mais olhos estariam ali, com suas atenções voltadas para este evento grande, né? Para poder mostrar de fato esse projeto. Então, eu acho que a Evo não seria realmente o evento ideal para que isso aconteça. Se não vier em junho agora, rapaz, a gente pode esperar alguma coisa. Em outubro, talvez, que é quando o Mortal Kombat completa seus 30 anos de aniversário aí Se tiver algum evento maior antes do mês de outubro é uma possibilidade também Eu acho que tem a Tokyo Game Show, mas eu acredito que não seria um evento que eles mostrariam E aí, cara, de fato resta o The Game Awards 2022 para eles revelarem esse projeto pra gente eu ainda acho que vem um pouco antes. Eu tô de olho ali no mês de junho, mas com as minhas expectativas assim, bem de buenas, acreditando que de fato possa não acontecer. E aí, esperar ali o mês de outubro, que é o aniversário de Mortal Kombat, para eles revelarem esse projeto de fato. Eu acredito que ainda aconteça antes do The Game Awards 2022, mas conforme for passando aí, a gente vai tendo uma ideia melhor de como é que isso vai acontecer. E aí, pessoal, antes de encerrar o vídeo, nós temos algumas coisas aqui relacionadas ao nosso querido Bumbum, Bum, que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, que a comunidade começou a levantar alguns burburinhos aí a respeito disso, porque, recentemente, o Ed Boom ele fez essa postagem aqui do Urdle. Né, que muita gente faz esse negócio e tudo mais. E aí vem esse cara aqui e comentou: Tipo, Hell yeah! Eles irão colocar o meu garoto Chrome no Mortal Kombat 12. E aí o Ed Boon simplesmente respondeu. Não, sir, Não, senhor. Isso daqui foi suficiente pra muita gente começar a pensar, tipo, ele desconfirmou o Chrome em Mortal Kombat 12, que é um personagem aí que eu acho que muita gente gostaria de ver realmente aparecendo, eu incluso, mas ele disse aqui que isso não vai acontecer. Porém, a galera começou a comentar do tipo, ele desconfirmou o personagem, mas não desconfirmou Mortal Kombat 12? Então isso quer dizer que eles não vão colocar o personagem, mas o jogo vem de fato? E aí, nós tivemos um outro tweet aqui, e esse eu acredito que muita gente deve ter visto, né? Onde ele retuita uma matéria do Game Rant, falando aqui que o Justice 2 ele está implorando por uma sequência, né? Porque tem muita gente que gosta da franquia Injustice, gostaria de ver o Injustice 3 acontecendo aí. E aí, o Ed Boon foi e comentou: nós realmente apreciamos que dois de nossos jogos, arrumando a tradução aqui, pessoal, que tá bem literal e ficou esquisita, sejam muito queridos e a comunidade quer vê-los acontecendo. Nós gostaríamos de poder Desenvolver todos eles ao mesmo tempo, mas alguém teria que nos dar as chaves do multiverso. A partir desse post aqui, muita gente começou a especular e comentar na internet falando que, como é um post relacionado a Injustice, que o pessoal quer muito uma sequência do jogo acontecendo, e aí vem esse tweet do Ed Boon comentando que eles gostariam de trabalhar nos dois jogos ao mesmo tempo, mas não tem como, eles têm que priorizar um projeto por vez. Muita gente começou a comentar de tipo... Caramba, se ele tá falando isso daqui em uma postagem relacionada a Injustice... Quer dizer que de fato não é Injustice 3 que vai vir, não. É um Mortal Kombat mesmo. Porque, na cabeça de algumas pessoas, de alguma forma, ele meio que desconfirmou uma sequência de Injustice, visto que a matéria fala que o Injustice 2 implora por uma sequência. E aí, depois que começaram esses burburinhos, ele veio aqui embaixo, mano, ó, só pra poder dar uma arrumada no que ele falou. Sim, isso foi meio críptico, né? Sem querer, ele diz: Eu estava basicamente dizendo que, no momento, não podemos trabalhar em todos os jogos que gostaríamos de fazer ao mesmo tempo tempo. Essa postagem de fato aqui eu acredito que ele não quis dar pista de alguma coisa. Ele simplesmente comentou que eles gostariam de trabalhar em mais projetos ao mesmo tempo, do tipo eles terem mais pessoas envolvidas ali nos projetos, né? uma equipe maior para que eles pudessem dividir uma focada em Justice e outra focada em Mortal Kombat, por exemplo. Acredito que esse foi o um entendimento que ele queria passar pra gente, mas acabou saindo meio esquisito esse negócio aqui e de fato, cara, a forma como ele coloca aqui nos leva a pensar que ele pode ter falado assim, cara, a gente gostaria muito de estar tá trabalhando em Justice agora, mas a gente está trabalhando no Mortal Kombat e tudo mais. Eu sei que passa essa impressão, mas eu acho que não foi essa a intenção do Ed Boon. Então nós seguimos aí, meus amigos, esperando por novidades de um novo projeto da Netherrealm, e agora eu quero saber de você, querido espectador, o que, que vocês acharam de tudo isso que foi comentado aqui, tanto essa notícia do comic book falando daquele leaker famoso lá, no exterior e tudo mais, que já acertou muita coisa Quanto dessas postagens do Ed Boon também Se vocês, assim como outros da comunidade Viram isso daqui e pensaram, tipo Poxa, ele realmente tá dando uma leve confirmada aí Que vai vir Mortal Kombat 12 e tudo mais Ou se você é de uma opinião contrária Eu vou adorar ver os comentários de cada um aí, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí Até mais e... Fuemos, meus amigos